Esse especial de Steven Universo já está quase acabando e os fãs estão ficando cada vez mais surpreendidos com os novos mistérios e revelações do Diamonds Day. E na semana que vem vai ser lançado o último episódio do especial, que meu amigo, pelo que nós vimos na promo, vai ser muito épico. Com até uma luta entre as diamantes, cara, isso vai ser muito incrível. E várias teorias já estão surgindo sobre o episódio. Algumas pessoas até dizem que a White Diamond vai controlar a Yellow pra ela brigar com a Blue. Cara... Seria muito incrível se a gente descobrisse que a White realmente controla as outras gems usando seus poderes dessa forma. Controlando a Yellow pra lutar contra a Blue. E mano... Muita gente criou várias versões dessa ideia Da White estar controlando a Yellow No próximo episódio, e depois de ler Muitas teorias e de comentar sobre elas Aqui no canal, nas lives que tiveram Desde que a promo foi vazada Eu acabei criando uma teoria muito maluca Que explica o verdadeiro motivo da Yellow, Blue e Pink existirem Sim, isso tem tudo a ver Com a luta do próximo episódio Você já se perguntou por que existem exatamente 4 diamantes, tipo Por que, que não existem mais delas? Existem várias versões e explicações sobre o assunto Sobre o porquê disso Inclusive eu já trouxe algumas ideias minhas aqui no canal Como a da White ser a única diamante de verdade E as outras serem apenas diamantes artificiais, digamos assim Você pode ver melhor essa teoria nesse vídeo que tá aparecendo aí no card Mas e se eu te falasse que além da diamante branca ser a única diamante real E ela ter sido a primeira a existir Ela também criou a Yellow, a Blue e até a Pink Apenas para serem as armas perfeitas As suas marionetes E sim, é exatamente isso isso e por incrível que pareça faz muito sentido e vai ser sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje será que a white criou as diamantes para serem as armas perfeitas então cara se você quer ver essa teoria insana sobre as diamantes assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender e se você gostar mano deixa o seu gostei que vai ajudar bastante a esse vídeo chegar a outras pessoas dito isso eu acho que a gente já pode ir pro vídeo então vamos começar Light years from Earth. You're not going anywhere. Imprisoned by diamonds. That's enough! Can Steven and the Crystal Gems escape? We've got friends to save. Yeah. Now, Starlight. Yeah. This has gone on long enough. Steven Universe. Battle of heart and mind. New one hour special event in two years. Hi! Antes que eu me esqueça, no vídeo que eu analisei e mostrei as minhas teorias sobre o episódio Together Alone, eu fiz um concurso lá no Amino. E quem ficasse em primeiro lugar depois de uma semana iria aparecer aqui no canal. E já tá na hora de mostrar quem ganhou. E o vencedor foi... Pablo Underline Rocha Um perfil de nível 7 no Amino de Steven Universo. Meus parabéns a você que ultrapassou todos os jogadores do quiz Pelo que eu vi, o Pablo é novo lá na comunidade Eu espero que você esteja gostando de toda essa interação que a gente tem por lá. E parabéns também para os 10 primeiros colocados Todos vocês saíram muito bem Com literalmente quase nada de diferença Provavelmente o tempo que você fez o quiz que classificou vocês dessa maneira Meus parabéns a todos que jogaram E muito obrigado por participarem Só aguardo que vão ter outros quizzes, tá? Mais Agora vamos para teoria. E vamos começar esclarecendo algumas coisas. Primeiro, eu recomendo muito que você assista aquele vídeo que eu indiquei antes, porque alguns conceitos que eu falar aqui, eu já detalhei bastante lá com argumentos e fatos que ajudam a ideia a se fortalecer. Então, se você não viu, eu recomendo que você clique nos cards e veja o vídeo, depois você volte pra esse. Mas se você não quiser, eu vou deixar a recomendação na tela final desse vídeo, caso você queira assistir e tirar algumas dúvidas. Outra coisa importante é que eu irei seguir duas ideias. A primeira é que a White consegue controlar outras gems, isso vai ser bem interessante para a nossa teoria. E a segunda é que a White foi a primeira diamante a existir. Não importa se ela veio de uma estrela ou não, como eu falei naquele vídeo. Apenas que ela foi a primeira. E tudo isso eu explico bem detalhadamente lá no vídeo da White que eu falei antes, beleza? Então vamos lá. Uma coisa que não é de se negar é que Homeworld tem muito poder bélico. Muitos soldados, armas e até experimentos de monstros gigantes. Como a Drusa, que pelo pouco que nós vimos da sua forma física, já nos mostrou que não é pouca coisa. Não é à toa que só com um braço que ela conseguiu formar, ela destruiu a nave da Blue e da Yellow em um só golpe cara, mas força física nem sempre é a solução assim como aconteceu na terra, os soldados e as naves não foram bastantes para segurar a rebelião da Rose e as diamantes tiveram que apelar para um poder imenso, o dano das diamonds, que por maior estrago que tenha feito com as gems que estavam na terra, esse não era todo o seu poder, como nós vimos lá em Legs From Here to Homeworld, o dano das diamonds deveria destruir as gems do planeta, e tudo indica que isso só não aconteceu por causa da Pink Diamond de que não participou do ataque então logo de cara a gente vê que cada diamante é importante para alguma parte do dano e a falta de uma delas já mudou completamente a potência do ataque mas não é só isso se considerarmos o que a diamante rosa disse lá em jogo como verdade algumas diamantes são mais importantes do que outras mas em que questão na parte jurídica no governo do planeta natal ou será que é no seu poder Bom, nós sabemos que, pelo que a Pink disse, ela é mais importante que a Yellow. E também sabemos que a Diamante Rosa nunca dominou planetas e nunca fez nada tão importante em Homeworld, além de realizar os bailes pra corte no planeta natal. Então, é, a Pink não é importante por causa do seu poder político. Mas então, no que que a Pink seria mais forte ou mais importante que a Yellow? E eu te respondo. A Pink Diamond é a arma mais perfeita que a Diamante Branco criou. A Marionete Perfeita. Ué, Cometa, mas de onde você tirou isso, cara? Porque justo a Pink seria a mais forte. Bom, se só o fato dela ainda estar viva, sem ter conquistado nenhum planeta e também não ter feito nada de importante no planeta natal não te convence, essa parte da teoria vai te convencer. A minha teoria é que a White Diamond criou cada uma das Diamantes para serem as armas mais perfeitas, Possível. E quando ela precisasse, ela iria controlá-las com o seu poder de possuir corpos e usá-las contra alguma ameaça. Algo bem parecido com o que as teorias dizem sobre o próximo episódio. E o mais incrível é que os poderes de cada diamante atacam as gems de determinadas formas. Não só as gems, mas no caso da Pink. Outros seres orgânicos, mas calma aí que a gente já chega aí A primeira diamante criada foi a Yellow Na verdade, não necessariamente ela foi a primeira Mas talvez a Blue tenha sido criada junto com ela Mas isso não é tão importante para a teoria A primeira, ou as primeiras armas, foram a Yellow e a Blue Aí ela consegue atacar a forma física das James. Assim como nós vemos em vários momentos da série. E já a Blue foi criada com o poder de atacar os sentimentos das James. E me diga se não tem algo mais poderoso do que bagunçar os sentimentos em uma batalha. E a gente vê um pouco disso lá no episódio Reunidos. A Blue usa o seu poder contra as Crystal Gems e elas ficam tão em conflito que elas não conseguem mais lutar. Então a ideia é que a White Damage criou as diamantes justamente para atacarem de formas estratégicas as suas inimigas. Aí ela acabando com sua forma física e a Blue afetando os sentimentos. Duas armas aparentemente indestrutíveis: o Eco cometa Mais e a Pink. Se a White já tem as duas armas mais poderosas, por que ela vai criar mais uma? <risos> Boa pergunta, meu cara duvidador. Com o tempo, a White foi perseguida sabendo que os poderes da Yellow e da Blue não eram tão indestrutíveis assim. Calma que eu já explico. Como nós sabemos, o poder da Yellow só é útil contra James. Ela não funciona nem um pouco em seres orgânicos. Como o Steven e a Connie. E por mais que não tenha uma boa comprovação disso, já está bem subentendido na série. Talvez até cause algum estrago em seres orgânicos, mas não tem como afetá-los assim como as James, já que seres orgânicos não puffam, né? E além disso, como nós vimos na promo, o poder da Yellow não atinge o escudo do Steven O escudo do Steven consegue refletir Então existem coisas que podem deter esse poder e a Blue, bom, também tem pontos fracos. Primeiro que ele não funciona em seres orgânicos, assim como o poder da Yellow. Isso desconsiderando aquela cena que a Connie é afetada pelos poderes da Diamante, porque tudo indica que aquilo foi um erro na animação. Então se houvesse uma ameaça não orgânica, a Blue não poderia usar esse seu poder contra elas, assim como a Yellow também não poderia usar. E outro problema é que nem todas as Gems são muito afetadas com esse ataque. Por exemplo, a Garnet conseguiu suportar um pouco lá no Episódio Reunidos e a Lapis não foi nem um pouco afetada. Então eu acredito que se uma Gem estiver bem preparada, ela consegue sim lutar contra esse poder. Então, já viu né? Não é 100% perfeito. E foi por esse motivo que a White criou a Pink Diamond, a quarta diamante. E ela possui o um poder perfeito. Além de ter ótimos poderes de defesa, ela tem o um poder mais poderoso de todos. Aí ela afeta a forma física, nha, besteira. A Blue afeta os sentimentos, essa aí já é mais barra pesada. Mas a Pink, a Pink afeta... A alma. E cara, nós não vimos Muito sobre esse poder da Pink Sobre a capacidade dela naquele mundo Astral. Mas cara, a aura da Pink É realmente muito poderosa, assim como as Diamantes falaram. E além disso Ela consegue entrar em outros corpos e em Outras mentes. Assim como quando o Steven Entra no sonho de Akiki, ou então Entra na mente da Labis, quando ela Estava na Malaquita. E como se não bastasse Ela não afeta apenas Gems. Ela consegue atacar seres Orgânicos. Bom, não dá pra saber Se é por causa da metade humana do Steven em que ela tem essa capacidade. Mas, como nós vimos lá em reunidos, a Cone no mundo astral é bem semelhante às outras Gems. Como se não houvesse diferença alguma, como se a alma fosse uma coisa universal. Então, finalmente, a White criou uma arma perfeita. A arma que, além de atingir a mente do oponente, ela consegue afetar tanto Gems como humanos. Cara, olha que incrível! E um detalhe para essa teoria é que as diamantes, a Yellow, a Blue e a Pink. Elas serviriam justamente pra White entrar no corpo delas, sabe? Pra ela conseguir usar os poderes que elas têm. Porque ela não tem esses poderes. Isso é um detalhe da teoria muito interessante. E o que é que vocês acham, mano? Eu quero muito saber o que, é que vocês acharam dessa ideia aí nos comentários. Falem aí, tá? Mas tem uma dúvida que com certeza está na cabeça de muita gente. Pra que as diamantes precisam de tanto poder? E é incrível porque há muito tempo a gente já tem essa dúvida. Desde que a gente percebeu a quantidade massiva de soldados que tem no planeta natal. Nas colônias das diamantes e cara eu postei uma teoria, que inclusive eu falei dela no último vídeo aqui do canal, que está lá no meu canal secundário. Então eu vou deixar aí no card um vídeo sobre isso, sobre a verdadeira inimiga das Gems. Ela está lá no canal secundário, então não é um vídeo muito bem produzido, tá? Eu também não acho que é uma teoria que vai se concretizar, mas ela tem uma ideia um pouco diferente das outras teorias sobre o assunto. Porque a maioria das teorias fala que as Gems tem inimigos orgânicos, e nessa teoria eu mudo um pouco as coisas. E talvez ela até tenha inimigos orgânicos, na verdade eu acho que é bem... É improvável que elas tenham Mas quem sabe a teoria do vídeo também não se concretize Não é mesmo? Galera eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria Tipo, não foi uma teoria tão complexa quanto as outras Mas eu achei interessante trazer nessa semana Inclusive eu estava muito em dúvida em qual teoria postar Assim como eu falei lá no meu Instagram Eu tinha duas teorias completas pra mostrar pra vocês Uma é essa que vocês viram aqui E a outra é sobre os fluidos das diamantes E como o Steven pode roubar os armazéns, os tanques que devem ter lá em Homeworld Pra levar lá pra terra e curar as corrompidas Já que tudo indica que a White não vai ajudar o Steven, né? Então meio que ele vai ter que achar outra opção, outro jeito de curar as jens corrompidas. E depois de pensar muito, eu decidi postar essa teoria que vocês viram aqui, já que o próximo episódio tem a ver com batalha e com poderes das diamantes, tá? Mas se vocês quiserem, e se ninguém roubar a minha teoria dos fluidos que eu postei lá no Instagram, eu prometo postar um vídeo sobre isso depois de fazer a review do especial de uma hora, que, meu amigo, eu tô com medo do tamanho que o vídeo vai ficar. Mas enfim, deixa o like se você gostou pra ajudar a gente aqui do canal, e se inscreva pra acompanhar mais vídeos como esse. Só lembrando que estamos com a meta de bater 100 mil inscritos até o fim do ano Então cara, se você quiser acompanhar o nosso conteúdo Se inscreve pra não perder nenhuma das próximas teorias Inclusive se esse vídeo não te deixou satisfeito Cara, tem muitas outras teorias que eu postei aqui Teorias minhas, teorias nossas aqui do canal Pra você dar uma olhada, então dá uma passada aqui Quem sabe você não gosta, né? Me siga no e no Instagram pra me acompanhar fora do YouTube E eu acho que eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau!